Nós para investirmos em ações de, de, de empresas que estão em Bolsa é a partir de corretoras, ou seja, tem que haver intermediários. Vocês não podem chegar à sede da Apple, bater à porta e dizer olha, eu quero 10 ações da vossa empresa. Não dá, ok? Tem que ser realmente investido a partir de corretoras de intermediários. Todos os dias os mercados sobem e deixam. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma.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 e a toro é uma dessas intermediárias, ok? Agora, o que é que acontece? Eu já passei pela Etoro, também, já vi a experiência por dentro <risos> também e em 2017 e não gostei, não gostei do que vi na altura. Pode ter mudado a empresa, mas quero chamar a atenção para uma coisa e agora não tem a ver se é a ou se são outras diferentes, ok? Mas é, é geral, é para todas as corretoras. Quando vocês estão a querer investir o vosso dinheiro, é muito importante a segurança. Certo? Acho que todos concordamos com isso, que é super importante a segurança de onde é que está o nosso dinheiro. E no que toca a corretoras, nós precisamos de assegurar, passa aqui a questão de assegurar, aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, onde é que essa empresa está assediada? As corretoras também são empresas, ok? Ah, por isso, onde é que ela está sediada? Porque uma coisa é estar na União Europeia ou nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, Nova Zelândia, países que têm solidez financeira, social, etc, etc não é? são países credíveis. Outra coisa é, às vezes, estarem em certos países que são dúbios do ponto de vista das finanças, ok? Por isso, cuidado com isso. E na altura, eu lembro que a Heitor, em particular, em 2017, estava sediado no Chipre, se não me engano era no Chipre. E o Chipre não tem a mesma segurança que outros países aqui na União Europeia, ok? E isto, isto leva-me ao próximo ponto que é, se algo acontecer à corretora, se acontecer que vá à falência, por exemplo, se a corretora for à falência, o que é que acontece ao nosso dinheiro? Vai com ela e nós perdemos todo o dinheiro que tínhamos lá investido? Ou a corretora tem mecanismos de proteção que nos asseguram nosso, os nossos investimentos ou até o nosso dinheiro que está parado lá na... Quanto a estar investido? Estas perguntas são muito importantes porque quando nós temos uma corretora, uma vez mais, nos Estados Unidos ou na Holanda, na Alemanha, até aqui em Portugal e que é regulada por órgãos reguladores de mercado, por bancos centrais, etc., tem uma regulação muito forte, em princípio, se a corretora for à falência, o nosso dinheiro ou os nossos ativos estão protegidos, pelo menos até uma certa parte, ok? Já se estiverem em países... <risos> mais obscuros, se calhar os nossos ativos correm algum risco de desaparecerem, okay. Então, quero deixar estes alertas e, e atenção, não estou a dizer porque a é, Heitora pode ter evoluído, entretanto, e pode agora estar bem melhor do que o que estava há 5 anos atrás, mas quer chamar a atenção que, de uma forma geral, quando vocês estão a olhar para corretoras, precisam de verificar a segurança. Okay? Onde é que ela está assediada, quais são os mecanismos de proteção ao investidor, caso ela vá à falência o que é que acontece com o meu dinheiro e os meus ativos. E estas coisas são muito importantes.